What's up guys? Na minha última viagem no Brasil eu tive a oportunidade de visitar uma fazenda no interior de Minas e aprender sobre o queijo mais famoso do Brasil, queijo canastra. E aqui está a Marisa, ela é a dona da empresa queijo canastra Marisa e ela e a família dela nos convidaram para visitar a fazenda, provar o queijo e até aprender como o famoso queijo é feito. Eu fui com a Michelle e o Sherrod e foi uma aventura para chegar lá, era para chegar na fazenda em 4 horas de viagem de BH, mas no final demorou 7 horas por causa da chuva e as ruas no interior ficavam muito molhadas, mas a gente chegou e no final valeu muito a pena e aqui está o vídeo da experiência. Tá bom gente, eu e o Sherrod acabamos de aprender mais ou menos né? Um pouquinho sobre como fazer o queijo, Sim. mas, primeiramente, a senhora, você vai se apresentar para a gente, por favor. Eu sou Marisa, produtora rural, né? Moro aqui na fazenda há quase 15 anos e o queijo é tradição. Eu e meu marido demos para cá e continuamos com o queijo, né? Eu estou aqui hoje porque ele faleceu há dois anos e eu quis continuar. Estou aqui hoje com esse pessoal lindo, maravilhoso, né? <risos> Eles estão conhecendo o queijo, botaram a mão na massa, gostaram muito. Foi muito, muito divertido, né? A reina, reina de queijo. A reina do queijo. Ah, obrigada, <risos> tá queijo hoje é, é a nossa renda familiar, né? E hoje ele é muito valorizado. É, não é pirata. É o queijo legítimo e, então, bem valorizado, né? Hoje ele tem um mofo e a gente participa de concursos, né? Participei agora, em dezembro, prêmio Queijo Brasil, quarto. Quarto prêmio Queijo Brasil e foi bem classificado como é, ouro. Estou uhum. muito feliz. Uhum. E minha família também, está todo mundo me ajudando, <risos> né? Está de par parabéns, <risos> né? Isso, obrigada. É. E uh, vocês estavam me explicando antes que o queijo que eles vendem lá no mercado central, que a gente visitou ontem, uhum. comemos queijo canastra, né? Sim. Mas na verdade tem uma diferença entre uh, o queijo que vocês fazem e produzem e o queijo que eles vendem lá no mercado, né? Certo. Qual é essa diferença? É queijo canastra são sete regiões, ele é produzido nas sete regiões, né? A cura desse queijo tem que ser acima de 22 dias, uhum. né? A gente não pode comercializar antes o queijo branco. O costume ainda do pessoal ainda é consumir o queijo branco. Uhum. Né? Primeiramente, muito obrigado pela hospitalidade de vocês E agora só falta a gente provar e os isso. queijos diferentes, né? Vamos provar! E primeiro, deixa... É, esse, esse é o queijo de... de, hoje de tarde. Produção de hoje à tarde Hoje à é tarde, então é. não é o queijo que a gente fez Não, é ainda é uma massa, né? Uh -huh. E aqui ó, ainda tem o sal ah, Porque tá. A gente acabou de produzir tem duas horas, umas duas horas só, né? Vai lá, Charade. Mas eu amo, é delicioso! A diferença é só o tempo de maturidade, maturidade é, de né? Cura, é. E você prefere qual? Todos! Todos? <risos> todos! Tá, Ai, tá todos. bom, vamos lá, Chorad! Vamos lá! Vamos Ai. ah, oh. <risos> lá! Ainda é uma massa! Não? Ainda é. Uhum. Então não é queijo ainda. Ainda não. Mas... Nossa. Você... Com a cura ele vai, né? Quantos é dias bebecina. até a massa fica como queijo mesmo? A é partir de dois dias. Dois dias um, só. Isso. Hum. Hum. Mas é, é muito bom, gel, né? Muito bom. Jello com I already ate it all. Ele <risos> <risos> é, já comeu tudo. Just... <risos> é. Eu gosto também porque tem as pedacinhos de sal, salve, né? E deixa isso, mais gostoso ainda. <risos> E esses aqui que tem mais maturidade, é isso? Cura. Mais cura. Mais cura. Mas cura. São para comer com vinho, vinho ca... cerveja. Cerveja, café também. Gosto com café É, hum. tá bom. E os outros? Os outros usam mais com doce, café, hum. né? E... Depende do cliente, né? Ah, tá. É. tá. E para fazer pão de queijo? Pão de queijo. <risos> mais ou menos. 18 dias. 18 dias? Isso. No ponto? É, no ponto. 19 <risos> dias não dá mais. Eu gosto mais dessa meia cura para pão Tá bom, tá bom. Ok, a gente deveria provar próximo. Este. Bom, tá bom. É tudo isso? Tudo. Nossa! <risos> Vou dividir e hum, porque tem isso. mais queijo a <risos> comer, né? Agora vai a Michele. Tá bom. Ah, aqui em mesmo. O sabor já é mudou, né? Então, muda sim. E a textura? Text, é a textura, textura também. Texture. <laughs> sabor? Mm -hmm. <laughs> Qual sabor? Alguns falam que é cítrico. Ah. É vai ficando mais apurado. How How would she describe this? Cheese. Ah, como você descreve esse queijo com essa maturidade? <risos> Difícil, né? <risos> sabor de leite <risos> E agora? E agora? Ah, esse queijo Esse, é... Esse Esses só pela cara parecem mais que vai ter mais sabor, né? É esse Esse tem quantos dias? 14 dias. 14. Duas semanas. Ainda não está pronto para vender? Não, ainda não. Mas por quê? Então, as análises que foram feitas, uh -huh. descobriu né, qualquer coisa aí que <risos> o queijo tem que ser vendido, comercializado a partir de 22 dias. Ah, tá bom, tá bom. O churrado já está comendo. Isso. <risos> Mas nós comemos, qualquer época, né? qualquer idade. E assim já tem cheirinho tá mais barato. forte, né? Sim. E... Sabor uhum. também. sabor também. Uhum. Você nos mostrou tem um jeito específico para guardar os queijos e maturar os queijos, né? Fica nas tábuas, é. né, nas prateleiras e você, de madeira e você fica virando todos, todos os dias. dias né? Todo dia tem que botar a mão no queijo. É. Okay, eu acho Tem que, que... ser só para virar. <risos> E ela trabalha todos os dias. 300... 365 dias. Joel, eu vim ajudar-te. Vai me ajudar? Vai. Ah, vai. vai <risos> entendi, tá vendo? <risos> a gente vai deixar o churrasco aqui para vocês. Vai né? <risos> contratar. Pode pegar em queijo. Isso. <risos> <risos> Você é, tem um de 21 dias aqui? 22. Só para, uh, Não 22. tem crédito. Aqui. Isso. Ah, tá ah. bom. E já vai. O color? The color? Yeah, o cor já tá. Ah, ele vai tá amarelando. né mais né? yeah, escuro. Parece, parece mais duro. É. também Tá bem. Olha! esperta! Atrás <risos> da <essa> câmera, é? <risos> <risos> <risos> mm, uh -huh. Não sei como mm. falar em. Mim. Português, mas é sabor. mais quando você come, na hora que você come, tipo desde o primeiro mordida, você está sentindo o sabor. mais... é mais marcante. É mais marcante. É mais marcante. É, isso é, é isso. É. É. Até agora, esse é meu preferido. Sharad, what's your been your favorite so far? Yeah, the second one because it's still like soft uh -huh. and it still has matured and has a lot of flavor, but it's not as sharp like yeah. you said as the other one. Ah, okay. But they're all Até agora, doce. ele gosto mais desse. Com doce, esse é o ideal. É? é. Então, doce, doce de, de leite. leite uh -huh. Aham. Uh -huh. Porque por causa do sabor, ou textura, ou dois? os dois. Os dois. Uh -huh. Você gosta de comer com algo doce? Não, não gosto. Não? Gosto de leite com condensado. Ah, tá. Praia com leite, doce de leite sozinho, mas com queijo né? não. não. Não. Sério? Mais ou menos. Esse é mais de 200g. Nossa. Wow. Wait, so do you eat it with the skin or no? É para comer com a casca ou Também. não? Também. Também. Mmm. Sarah, hum. what do you think of the last one? Good. You know, it's so different than all the ones we other that we had. It's very strong flavor, but you see how much amor e atenção que são colocadas em cada um dos cheeses it's, É, yeah, eu falando que você pode perceber o amor e o carinho e a atenção que, que, dá, que você dá para os, os queijos né? então isso é muito muito especial Obrigada! <laughs> muito, muito! Então <laughs> muito obrigado! É. É, agora, agora vamos comer um monte de... Pound queijo. Queijo. queijo. Vamos provar rapidinho o pound de queijo? Sim, sim, Na frente sim. da câmera. Ah, Vamos dois. lá. Ah! Você yeah. dois. <risos> Saúde. Saúde. É. Saúde. Saúde. Ah, nossa. Bom? Uh -huh. <risos> tudo de bom. Tudo, yeah, tudo bom. Tudo muito bom. Tudo de bom. Tudo de bom. <risos>